Hello guys! Finally, I'm back! Finalmente eu tô de volta, né? Depois de um tempo de pausa aí nas nossas aulas, eu estava preparando outros conteúdos também bem interessantes que daqui a pouco eu vou lançar para vocês. Mas agora a gente volta oficialmente para o nosso curso de Gramática Essencial essa aqui é a nossa 26ª aula e a gente começa agora a deixar um pouco de lado os conteúdos básicos e vamos começar a introduzir conteúdos mais intermediários, conteúdos mais densos para você realmente aprender gramática, mas principalmente focar no que é importante na gramática sabe? Porque a gramática ela é bem ampla mas tem muita coisa que a gente não usa no dia a dia ou usa muito pouco. E o meu objetivo aqui é realmente mostrar para você e te ensinar aquilo que de fato você vai utilizar aí no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E por esse motivo eu já quero te pedir, aliás, eu quero te perguntar Você já está inscrito no meu canal? Se você não está inscrito, você está esperando o quê? meu filho, minha filha? Vai lá, se inscreve, se inscreve, é só clicar rapidinho, ativa o sininho e aí você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que eu sempre estou compartilhando aqui no YouTube. Alright? Então vai lá, se inscreva. E se você gostar da aula de hoje, também deixa o seu like. E aí lembrando que na aula, né, todas as aulas do nosso curso de gramática é essencial tem PDF, tem MP3 para você poder baixar, tudo isso para poder facilitar e te auxiliar no seu aprendizado. Alright? So, let's start! A aula de hoje que é sobre some, any, and no. Bem, eles são compounds, né? São palavras que quando a gente une com outra palavra, ele acaba ganhando um sentido um pouquinho diferente. Às vezes nem tão diferente, né? Mas de modo geral, alguns acabam ganhando um, um, um significado, uma ideia diferente. Mas vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que some... Ó, escrevi aqui do lado. Some, any and know, eles são palavras bases, né? Então, é, você pode acrescentar, acrescentar outras palavras, outras partículas a ele, e aí, então, agregar, ele vai ganhar esse novo significado. E aí, esse some and know, ele pode se referir a pessoas, person, thing, que é coisa, e place, que é lugar, tá? E a gente pode utilizar isso também de formas diferentes, tanto na, na afirmativa, interrogativa e negativa. Então, na aula de hoje, eu vou te explicar exatamente quando que você usa esses compounds, essas palavras compostas? É, com, com qual pessoa, com qual coisa, com qual lugar e como utilizar? Beleza? Então fique bem atento à aula de hoje. Primeiro, vamos lá, ó, no exemplo aqui da contextualização que eu trouxe para você. Can anyone play the games? Alguém consegue? Alguém sabe jogar games, jogos? E depois, Urban Adventures has something for everyone. Urban Adventures pro provavelmente é um parque de diversão, alguma coisa nesse sentido. Aí fala que esse parque tem alguma coisa para todo mundo. Então, observa aí essas palavras, esses compounds. n, some. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre, sobre o every, tá? mas na aula de hoje é sobre some e any. Bem, quando você vai usar o some, eu, né, eu deixo escrever aqui para você só para você saber o que, que significa eles isolado. Então, some pode significar algum, alguns, algumas, vai depender do contexto. N pode significar qualquer e, às vezes, pode significar nenhum também. E no, a gente sabe que é um não, né mas aqui ele vai ganhar um outro sentido, um outro significado aí. Beleza? Então vamos lá. Quando eu estou falando alguma pessoa, quando eu estou falando esse Sam, esse e eu quero me referir a alguma pessoa, a alguém, eu posso acrescentar a ele, o Sam one, eu posso então falar Sam one, ou eu posso falar somebody. Ambos têm a mesma ideia de alguém, alguma pessoa. Quando eu estou usando o some para me referir a uma coisa, alguma coisa, por exemplo, eu vou falar o quê? Something, something, ok? E quando eu estou usando esse some para me referir a algum lugar, que é exatamente a tradução essa, algum lugar, eu vou usar o somewhere. Então, observa que eu tenho essas palavras isoladas, some, one, somebody, e aí eu vou juntar elas, por esse motivo que é chamado de compound. A mesma coisa, o thing, que é coisa, quando eu junto o thing com some, something. E aí ele ganha esse sentido de alguma coisa. E a mesma coisa para lugar, somewhere, algum lugar. Então o que você aprendeu aqui foi sobre o some. Bora continuar aqui, que o mesmo se aplica ao any, tá? O any ele vai te dar uma ideia de anyone, anybody, seria ninguém, nenhuma pessoa. O anything, qualquer coisa, nada, nenhuma, aí vai depender do contexto, mas em geral são esses, essas as, as traduções. E anywhere, que seria nenhum lugar, tá? E a mesma se aplica no, eu posso usar o no me referindo a pessoas, no one, aí observa que nesse caso, o no one, eu não junto ele, opa, no one, eu não vou juntar, ele não vai virar uma palavra só, Eles vão ser palavras separadas, no one, ok? Já o nobody, ele é unido sim. Depois, no one, bar seria ninguém, nenhuma pessoa, tá? Nothing, que é nada. E nowhere, que é nenhum lugar. E aí, se você observar, as traduções elas são muito similares. Someone, anyone, no one, something, anything, nothing. Vai depender aí do contexto, se uma frase afirmativa, interrogativa, negativa. E é isso que eu vou te ensinar na aula de hoje também. Mas bora continuar aqui, que o é importante você saber que cada um se refere a uma coisa. A uma coisa, não, a um grupo, né? A um lugar a uma pessoa, a uma coisa. É isso que é importante você saber como compor essa palavra. Vamos lá. Ó. Complete the rules. We use compounds of. Nós usamos os compostos de some quando a sentença é o quê? Quando é uma frase afirmativa. Então, eu posso falar someone, somebody, something, somewhere quando eu estou me referindo quando a frase ela é afirmativa. Quer ver um exemplo? I uh, bought something for you. Eu comprei algo, eu comprei uma coisa para você. A frase ela é afirmativa. E aí eu posso falar a mesma coisa. There is... Espera aí que faltou o ezinho. There is someone outside. Então tem alguém lá fora. Okay? Observe que são frases afirmativas. Quando a frase ela é negativa... E for uma pergunta, ou for uma pergunta, né, pode ser qualquer um dos dois, uma frase negativa ou uma interrogativa, você vai usar os compostos do N. Quais são os compostos do N? Vamos lá? Ó, anyone, anybody, anything, anywhere. Aí, óbvio, vai depender a que, que você está se referindo. Se você está falando a alguma coisa, é anything. Se está falando a algum lugar, anywhere. Olha aqui um exemplo. Ó. I'm not going, going to anywhere. Eu não vou a lugar algum, eu não vou a nenhum lugar, ok? Então, observa que a frase ela é negativa, o not aqui. Então, aqui eu não posso falar, I'm, I'm not going to somewhere. Não, frase negativa, eu vou usar o not. E aí, por último, eu uso o no com frases afirmativas, mas aí é com uma ideia de... A frase ela é afirmativa, mas a ideia por trás dela é uma ideia negativa. Quer ver um exemplo? Nesse caso aqui mesmo, ó, eu não vou a lugar nenhum. Eu poderia falar isso, ó. I'm going to nowhere. Nowhere. Então, eu vou... Uma tradução literal. Eu vou para... Lugar algum. Ou eu vou para nenhum lugar. Observa que a frase ela é afirmativa. Não tem um not na, na frase. Mas esse nowhere, ele transmite uma ideia de, uma, de um pensamento. Ele transmite uma ideia negativa. Entende? Por isso, quando a frase for afirmativa. Mas o sentido dela é um sentido negativo, você vai usar o no. No. Observa aqui que eu tenho um watch out. In English, only one negative is used. In a sentence, with no. We use the affirmative form of the verb. Foi o que eu acabei de falar. Então, em inglês, a gente não pode falar, é, usar duas é, ideias, dois compostos negativos na frase. Eu não poderia falar, there isn't nobody here. Não há ninguém aqui. Não, o certo é falar, there's nobody here. Então, não há ninguém aqui. Percebe? Se eu uso there isn't nobody, o nobody já dá uma ideia de negação. Então, por isso que eu não posso falar isn't. Se eu quero usar o nobody, eu vou falar there's nobody here. Agora, se eu quisesse usar essa mesma sentença com o anyone ou anybody, eu poderia falar there isn't anybody here. Aí, perfeito, tá funcionando. Ok. Bora praticar um pouco? Porque isso é fácil, mas eu sei que, às vezes, na frase é, gera um pouquinho de confusão. Então, é importante a gente praticar. Por esse motivo, eu trouxe os exercícios para você fazer. E aqui, o que, que você vai fazer? Você vai completar essas frases usando os compostos do some, n e no. Então, você vai ter que analisar se a frase é afirmativa, se a frase é interrogativa, se ela é negativa, ou se ela é afirmativa com ideia negativa. E, além disso, você vai analisar se está se referindo a uma pessoa, a uma coisa ou a algum lugar. Identificou isso, você vai saber qual é o compound que você vai utilizar. Então, nesse momento, eu te peço que dê pause no vídeo, copie essas frases, ou pelo menos só escreva suas respostas, para só então você voltar a dar play na aula e realmente garantir que você acertou, você errou, se você errou, onde você errou, tá bom? É importante que você seja um aluno ativo. Nada adianta você ficar sentado assistindo a aula e não colocar aí a cachola para pensar. Você precisa exercitar o seu cérebro. É o que a gente chama de recuperação de memória. É quando você aprende o conteúdo e depois você força ele a resgatar esse conteúdo aprendido. E uma das formas de você resgatar conteúdo aprendido é como Fazendo as atividades que o teacher aqui passa para você. Então, bora lá, dê pausa e busque responder essas perguntas aí. Bem, então, acreditando, confiando na sua honestidade, que você realmente fez o que eu te pedi, vamos fazer as correções aqui. Ó, o primeiro, there is. Let's order a takeout. Takeout é aquele pedido que você pega no restaurante, no fast food, só que você não come lá, você leva para casa para você comer. Então, o que ele está falando? Que tem alguma coisa para comer. Vamos pedir um take-out. Bem, você pode ver aqui que é uma frase afirmativa, né? There is, mas a ideia é uma frase, uma ideia negativa. Por quê? Porque ele fala que vai pedir comida para levar. Então, se ele vai pedir comida para levar é porque não tem nada para comer. Então, como que fica? There is nothing to eat. Então, não tem nada para comer. Você tem que observar a frase, é uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Como que eu sei que é uma ideia negativa? Porque lá na segunda parte da frase, ele fala que vai pedir comida para levar. Então, number two. Let's go, tananã, exciting on the weekend. Então, let's go, exciting. Eu, eu sei que ele quer... É, aqui pela frase, a ideia, quando você fala let's go, você chama as pessoas para irem em algum lugar. Então, eu sei que vai ser alguma coisa com where. Eu só não sei se é uma frase afirmativa, interrogativa ou negativa. Interrogativa não é, não tem interrogação. É afirmativa porque não tem o um not aí na frase. Então, como é que fica isso? Let's go somewhere. Vamos para algum lugar animado, excitante nesse fim de semana. Então, observa que é um trabalho de análise, de observação da frase. Número 3. Uh, this is the end of the street. There is -na -na, left for us to go. Então, ele fala, ó, This is the end of the streets. É o fim da rua. Ok, então isso é uma informação importante para você que o que você vai usar depois. Aí ele fala, there is, frase afirmativa, não tem um not aí, left for us to, to go. Então, ah, tananã, -na, é, nada sobrando pra gente ir. Esse left for us to go seria uma ideia de que não tem tipo nada pra gente ir pra lá, entende? Alguma coisa nesse sentido. Então eu sei que é uma frase afirmativa, mas a ideia é o quê? Negativa. There is nowhere, não tem nenhum lugar sobrando pra nós irmos. Tipo, é o fim da rua, não tem mais nada pra lá. Né? É essa a ideia. Então, trabalho de análise. Número 4. I'm bored. Eu estou entediado. There isn't -na -na, to watch on TV. Aí eu já sei que é uma frase é, negativa. Né? There isn't. E aí ele fala to watch on TV. Então, o to watch on TV, o que, que você assiste na televisão? Coisas. né? Então, eu sei que eu vou usar alguma coisa com thing. Mas aí eu sei que é uma frase negativa. Qual é o compound que vai com frase negativa? É o n n mais o thing de coisa, anything. Número 5. There's -na -na, in the yard. Who is it? então eu sei que é uma frase afirmativa, ó. there's, né, a, a interrogação só tá no final é uma outra frase, mas a primeira parte ela é afirmativa. então ele tá falando que tem tananã, no jardim. e aí depois ele fala who, who, a gente utiliza para quem, para pessoas, para quem. então por aí eu sei que é someone ou somebody. number six, alguma coisa lives in that house, it's empty. Uh, então eu sei que é uma frase afirmativa, ó. lives in that house, mora naquela casa. E aí, eu tô falando, quem mora numa casa? Normalmente são pessoas, né? Pode ser fantasma, espírito de outros mundos, mas normalmente são pessoas, né? Então, assim, não tenta ficar viajando na maionese, não. Foca na ideia principal da coisa. E aí, depois fala: It's empty, tá vazia. Então, observa que a frase é uma frase afirmativa, porque não tem o um not. Mas, observa a segunda parte da frase, it's empty, tá vazia. Então, se tá vazia, é porque não tem ninguém morando lá. Então, é uma frase afirmativa com uma ideia negativa. Então, eu vou usar no one ou nobody. Number 7, does... -na -na, want to go to the beach? Então, eu sei que é o quê? Uma pergunta, né? Eu tenho um does ali na frente, tem uma interrogação no final. E aí, a pessoa tá falando, want to go to the beach? Quer ir à praia? Quem que é que você pergunta se quer ir à praia? Você pode perguntar para o seu doguinho, né? Mas a ideia aqui é de pessoas. Então, esse é uma pessoa. Eu vou usar o n porque o N é para frases interrogativas e o one é para pessoas. São das N1. Alguém quer ir à praia. Bem, gente, então é isso. Essa aula é bem simples. Você só tem que ficar atento aí a quando usar, quem usar, qual dos compounds você vai usar. Mas para você poder fixar esse conteúdo é importante você baixar o PDF, o MP3 que está aqui, tá bom? Porque é uma forma de você praticar e exercitar mais. E aí, se você ficou na dúvida, faz essa aula de novo, assiste ela, faz suas anotações. E se ainda você ficou na dúvida, coloque nos comentários qual é a sua dúvida, que eu vou ajudar você. Mas antes de finalizar esse livro... Antes de gente finalizar essa aula, eu preciso te lembrar de não se esquecer de te, de te lembrar de se inscrever no meu canal. Vai lá, se inscreve, chama o coleguinho, o amiguinhos, contatinhos, chama todo mundo aí para poder se inscrever no meu canal. Alright? So, that's it, guys. See you, bye bye.